né? E esse backend trata e retorna para o pro web e, por sua vez, retorna para o web. Tá? Isso aqui é necessário e eu vou explicar por que. Esse proxy reverso usa, usa uma, uma imagem pronta, né? J. Wilber, do Indian Proxy que é bem interessante e vai poupar muito o nosso trabalho, tá? como um,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 Que o IndyAx vai trabalhar basicamente o que, é que eu estou fazendo aqui? Esse back-end aqui, como vocês podem ver, quando eu digo ó, esse back-end tem o um visual host teste Docker, o que é que o Docker Jim vai fazer? O Docker Jean ele automaticamente vai ler isso do socket Docker, vai falar, olha, tem um container novo chamado back-end underline e o IP dele é um 72.1703.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 esse serviço, ele, ele esteja escutando, ele possa acessar o varan docker Socket. caso o seu docker-host, o, do, o docker Socket esteja em lugar diferente você vai precisar modificar aí, tá? então ele, ele dentro do container vai escutar na tmp docker Socket. tem que ser igualzinho aqui, tá? então você faz esse mapeamento, esse menos é esse é para dizer que é read-only então o seu container will não fará nenhuma modificação nesse arquivo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 para que ela me mostrasse o nome do o hostname do back-end, isso aqui ó, é o hostname do back-end. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso aqui, o você vai ver aqui que o back-end é aquele mesmo, tá? Aqui, tá aqui. 6D4, 26D4, tá? Então, eu vou agora subir um novo back-end. Ah, eu vou escalar a minha aplicação Scale né? Vou colocar para vocês poderem ver Proper. Compose Scale Backend Igual a dois Eu vou colocar mais um serviço Esse número aí não é a quantidade que eu vou escalar É a quantidade final ele tinha um Backend e agora terá dois Agora ele falou que está aqui. Querendo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 que tiver quente olha que aqui. Aqui agora eu vou ter meus 10 contêineros sendo balanceados. Então é muito fácil, muito tranquilo. instalar. Você pode escalar de outras formas. Talvez essa forma não atenda você. Eu talvez sim, tá? Mas eu mo queria mostrar para vocês como era tranquilo uma, uma metodologia de escalar aplicações. básicas tá? se você não gostou. Coloca aqui o seu comentário, se você gostou, coloca o comentário e clica aqui no curtir, tá? Se você acha que vale a pena eu tratar um outro assunto é, relacionado a Docker ou não, relacionado a cultura à DevOps, comenta aqui embaixo um assunto que você queira que eu fale e vamos tentar falar. Eu vou, se eu não souber, eu vou estudar sobre para tentar atender vocês, tá? Muito obrigado, pessoal, por hoje é só.